Obrigado. olá pessoal agora eu vou olhar pelo drone né, eu agora? estou aqui no cemitério parque da cidade de Limeira e nós estamos fazendo um voo aqui para registrar o dia de hoje que fica uma hora dia de finados e eu e Madalena estamos aqui dando uma passeada conhecendo alguns lugares lá dentro que eu não conheço Madalena conhece muito mais que eu porque ela trabalhou lá dentro e como todo dia de finados, nós sabemos que há muitas pessoas que vêm aqui para homenagear os seus falecidos. E eu não vejo motivo nenhum para mim não vir aqui e fazer um voo registrando esse dia e esses momentos. É, aí estava mais cheio de gente. Quando nós chegamos tinha muito mais gente. O pessoal vai indo embora, mas ainda tem bastante gente visitando. E hoje, por incrível que pareça, está parecendo dia de junho. Frio, misturado com o dia de agosto, vento. E eu estou até de touca, gente. Acredita é é bem isso? frio mesmo. baixar um pouco a câmera para que possa mostrar para vocês como que tá essa parte que vocês estão vendo aí tem esse jazigo onde tem grama é a parte vamos dizer nobre aí parece que está tendo alguma é, tendo missa lá tendo missa você foi lá Fui. Então, Madalena está agora Oi, marcando. Oi. Oi, tudo bem? Tudo, tudo bom? Bem, vocês? Oh. Quanto tempo? Quanto tempo, hein? É. Acabamos de encontrar uma amiga aqui. Deixa eu ver. virar um pouquinho para cá, pessoal. Para mim poder agora poder virar aqui. ó. Para vocês verem, ali está tendo missa. É, tem uma tenda ali. Eu acho que está tendo assim várias missas é, vários horários. Eu que estou aqui comendo os corpinhos de maisena E falando com vocês Agora eu vou virar para a esquerda é isso, galão, tá é. Então essa parte aí não tem essas quadras verdes repartidinhas? É Você viu? É onde ficam os jazigos comprados. as maritacas estão em volta do drone. Vai andar rapaz fazendo isso? Entendeu? E aquele lugar lá, Madalena, que não tem terra planada, está preparando, né? Preparando para fazer novos jardins. Não sei se você, eu não estou conseguindo ver, mas tem uma parte aí que está, que é o <coughs> veleiro, desse lado aí tem um veleiro, que é o veleiro 2, e do lado de cá tem um veleiro 1. Um. Como o nome está falando, é onde queimam velas. minha Maria está lá. Vou subir um pouco mais por conta daquelas árvores e vou passar por cima ali, ó, para nós irmos para outro lugar. Aí parece que tem mais gente. Parece que tem mais gente ali. E a parte mais nova. Hoje o dia não está claro, então a gravação vai ficar um pouco escura, pessoal. É, tem bastante gente chegando, alguns acendendo... Acendendo vela não, colocando... Flores. Flores, né? Agora eu vou para a parte de, da frente do cemitério. Aqui nesse nesse prédio, o que, que é mesmo? bem? Banheiro. São, não, aqui não são banheiros, são banheiros aqui? É, aqui, é banheiro? Banheiro Ah, vitória. aqui atrás. Entendi. Pra cá, para trás assim tem usuários. Os aqui é o estacionamento, como vocês podem ver. Aí lá, aí lá Vou dar uma paradinha aqui e fazer uma foto Vou pegar a frente do cemitério agora Para vocês verem como que tá Um pouquinho mais para frente Bem Imagina que é isso! Não, obrigado, viu? Obrigada! O pessoal nos quer bem porque nos conhece. A mulher achou que nós tivéssemos precisando de carona. As pessoas fazendo isso são três ou Deixa, o último? E aí, tudo bem? Ela trabalha com a Débora. Ah, é? Acho que é isso mesmo. Débora é nossa filha. É, é, Deixa, Acho que ela trabalha com a Débora. Ah é? Eu acho que é isso mesmo. Débora é nossa filha. Será que isso aí, é esse barracão grande, Bé? Né? Então, é aqui? É, mas o que é? É o ossuário. Ah, gente. Aqui a Madalena tá falando que esse barracão grande é o ossuário, viu? Agora que eu já fiz um voo sobre o cemitério, mostrei algumas coisas. Então eu estou retornando. Outra aqui, ó. Tem o outro. Um outro aqui, ó. É. Esse aqui, né? É. Então aqui é o ossuário. Tem que ir. Que é né? então, o ossuário 1. Hum, e esse outro é um, o 2 é bem estável no vento, viu? Hum? é bem estável no vento